E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Encerrando cá o nosso passeio. A volta na Bahia. Todos os Santos. Bati o um milhozinho ali agora, pra finalizar. A única comida, além do café da manhã. Porra! Comecei com milho e encerrei com milho. Daqui de manhã foi um cuscuz. A cuscuz bate certo. Fico cheio. Proibida estacionar Guincho. Do jeito é guincho. a guincho. Opa! Enroscou na perna. Normalmente, <risos> em definitivo, é um ter dado a entrada ali, ó. Passeio foi legal. Aventuras, me perdi em Cachoeira, não me perdi em Santa Amaro me perdi em Muritiba é isso mesmo, é isso mesmo é isso mesmo tá fechado aqui velho? tá em Muritiba eu tava procurando uma... a a via que dava na BA ou oh! Voltei duas vezes. Aí teve uma que eu tava indo certo, só que aí começou a chover. Pula a volta. Para porque é muita água. Aí eu é certo. E em Santo Amaro, a chama boa alma. Me levou até a rodoviária eu, eu sabia que eu tinha que pegar a rodoviária Eu uma vez fui sozinho Cheguei na rodoviária E dessa vez que É a repetição Deveria ser Mais fácil Me perdi Porque eu estava desatento é, Eu fiquei impressionado Com o movimento na cidade Nunca tinha visto a tão cheia Cheio de gente Nada nada me passei na, na entrada Daí. aí Tinha eu... mostrar o caminho correto Agora vamos pra casa Um pouco de fome Milhozinho não resolve não It's beer. e a gente vai ficando por aqui, beleza? Mas pessoal, tchau, tchau, Deixa eu sair desse imbróglio aqui.